Estamos de volta e chegou a hora da gente tentar abrir esse cofre, Totó. Hum. Hoje você chegou para dar sorte para gente, Eu né? acho que vai abrir hoje. Eu também acho. Vamos Inclusive, lá. Inclusive, eu falei assim, olha, o Antônio Luiz chegando, eu tenho certeza que nós vamos abrir esse cofre nessa quinta-feira. Véspera de sexta, final Véspera, de semana né, de sexta, aí chegando, cara, né? Tenho certeza hum, que o pessoal merece ganhar aí 160 reais. 160 reais, dá pra garantir o churrasquinho do final de semana, hein? Cons Ai, e convidar hum. a gente, né? Hã? E convidar a gente. Claro. Né? O pessoal ganha. Mas ah, não falei em convite, não, porque eu tô com muita fome. Já. Ah, tá bom. Não, não. Gente, ah. vamos lá então para a primeira participação, meu diretor, por favor, nome Olá. e senha. Carla Dayane Santos de Melo. Carla Dayane Santos, Santos de Melo. 1189. 1189. Carlinha, vamos saber então se é você a ganhadora desse cofre. Vamos, vamos lá. lá. Vamos. 1189, é isso? Vamos, vamos ver. 1189. Vamos lá então, hein? 1189. Não. não foi dessa vez. Não, abriu o cofre, não foi dessa vez, Carlinha. Não mas não desanima, viu, Carla? Continua participando, mandando. Já anota aí essa senha, gente, que vocês Isso. já sabem. É, essa 8, tá 9, não nada, é. né? Então essa... anota aí. Uhum. Próximo, meu diretor, qual é a pessoa? Raquel Gomes Amorim. Raquel, Raquel Gomes Amorim. Qual é a senha? 2312. 23, 12. Isso me cheira a data de aniversário, hein? 23, 12 deve ser. Deve ser, né? Deve ser. 23, 12. Nasceu vamos lá, em Totó. em dezembro, no dia 23, pertinho 20, do Natal. Vamos lá. 23, 12. 12. Será, meu Deus, será? Não! Poxa vida. Não foi dessa vez. Nem... Tá fechadinho, fechadinho né? Lacradinho. Fechadinho, lacradinho. Não foi dessa vez. Isso aqui eu acho que quando acerta, ele... Dá um... Fica verdinha, um acho que é a luzinha certo. aqui, ó. E, e dá um ele... pulinho, né? Exatamente. E dá um pulinho. Não foi dessa Não vez, foi viu, dessa Raquel? Vez. Mas nós temos mais uma chance, Totó. Ah, vamos lá, vamos lá. Hoje... Vamos ver se abre hoje. Por favor. 4109. Wesley? Nogueira. Wesley Nogueira. Qual, Qual a senha? 4109. 4109. 4109. 4109. Será? Vamos ver. Confiante, hein? Bem legal. Vamos um lá, um Wesley. 4109. O jogar essa bilhara, hein? Ó, 4109. Oh, não, xa, não amiga. acredito, Wesley. Ai, que pena, que pena. Olha, Carla, Wesley e também a Raquel, né, que participou com a gente hoje, continua aí mandando a sua senha, continua Isso. participando. Vocês podem participar quantas vezes quiser. E olha, amanhã... O cofre de amanhã, pessoal Quanto? das lojas Mariano estarão aqui, será R$ 180,00, Totó. Opa! Só que vai ser diferente, então vá até as lojas Mariano, faça a sua compra, lá que você Deus. encontra de tudo. Gente, ontem eu estive por lá, Totó, tem cadeira, ah, tem quadro, tem utens utensílio para cozinha, tem doce, enfim. Vá até lá, faça as suas compras, preencha o cupom com o seu nome e o seu telefone e coloca lá quatro números. Pronto. Amanhã o Luiz da Lojas Mariano estará aqui com a gente e a gente vai escolher, escolher, sortear né? Isso. três cupons. Três pessoas. Três pessoas para saber se essas pessoas já pensou. Três números, 180 são daí. São quatro números. Ah, são quatro amanhã. São mãe. quatro números. Quatro números. Isso. Isso. É. Quatro, quatro, quatro números só sem, mas três pessoas. cupons Exato. será sorteado. Uhum, tá Beleza? Fundindo. É. é. Não, calma, quinta-feira é a fome. Três pessoas, quatro números ah, é. cada pessoa tá e. Tá com fome. Tá muita fome. Tá com fome. Muito E olha, gente, amanhã também tem sorteio da nossa promoção Só Anda Pé Quem Quer. Ah, é. Que Didi. continua bombando. Nossa, amanhã tem bastante dinheiro, hein? Tem bastante Ó, 180 dinheiro. 180 do cofre, mais quinhentão ainda do Só Anda Pé Quem Quer. Exatamente, doutor. Que e não para por aí. Tem mais? Tem. Mas ah, meu bom vizinho amanhã também. também é o primeiro sorteio. Nossa audiência merece, né? Merece, Nossa audiência merece, merece, merece muito. Merece. Gente, meu diretor, nós temos tempo ainda? Não? Não. Não temos mais tempo por Tem hoje. Tem tempo de uma coisa assim. Tem o quê? Tempo de dar tchau. Ah, tempo de dar tchau. Né? <risos> Tá fazendo cada, bagunça cada já, né? <risos> oh, meu Deus! Esse é o momento Teletubbies. É? É, é a hora de é tchau. tchau. Exato. Ô, oh, gente, alguém ajuda. <risos> Socorro. Olha, gente, beijo pra vocês. Obrigada Valeu. por hoje. Tchau e até amanhã. Até amanhã.